sou a professora Neucia Antônia Pabes e nós vamos trabalhar nesta semana sobre modalidades de pesquisa e instrumentos de coleta de dados para a pesquisa. Em linhas gerais podemos dizer que existem dois tipos de pesquisa, a pesquisa de campo e a pesquisa bibliográfica. Nesse momento nós vamos tratar da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é aquela que é feita em livros, em materiais escritos, ela pode ser feita em diversos, em diversos espaços. Por exemplo, nós temos muitos sites disponíveis, sites que devem ser confiáveis, onde o acadêmico pode fazer as suas pesquisas. Também pode fazer pesquisas em jornais e outras fontes. Mas o espaço maior para a realização da pesquisa bibliográfica é a biblioteca. Nós estamos na biblioteca da Unicentro, Campus de Irati, com a bibliotecária Carmen, que vai nos falar sobre o assunto. Carmen, considerando que a biblioteca é o um espaço por excelência para a realização de pesquisas, da pesquisa bibliográfica, como fazer uma pesquisa na biblioteca? Em primeiro lugar, quando o leitor vem à biblioteca, ele tem em mente um assunto para ele determinado, correto? Mas para ele pesquisar, eu gostaria muito que ele tivesse ideia de como se organiza esses assuntos. Nós organizamos a biblioteca por autor, título e assunto. Primeiramente, nós temos a classificação decimal de Dewey. Que foi criado em 1876 por Melvin Dewey para classificar os assuntos. Então começa no 00 e vai até o 99.999. Nada é inventado, tudo é logicamente colocado. Certo? Então vejamos assim: eu tenho do Russell, né? o livro do Russell. Ele está classificado no 160. O que seria um 160 dentro da classificação decimal do Celsius? Né, o 160 é lógica. Aí nós temos a tabela de Cáter, que nos ajuda também. Que o primeiro aqui seria o assunto, classificação decimal do Dio, a segunda, a segunda segunda carreirinha entre aspas, carreirinha seria a, o autor ou a entidade responsável pelo título. E o terceiro, a terceira fila, seria as três primeiras palavras do título. Pode constar ainda na etiqueta de lombada, neste número de chamada que nós denominamos, volume, número de exemplares, reto Para nós chegarmos a este título... Nós vamos ao nosso computador, tá? que é de consulta. Nós utilizamos o PHL, é o Personal Home Library. É, Existem muitos tipos de programas e de sistemas para a biblioteca. A Unicentro tem este, PHL, para a nossa intimidade. Ali você vai escolher palavras-chave. Sempre palavras-chave, porque se você for pesquisar o Karl Marx, se você colocar Marx, vai aparecer na tela tudo que nós temos dele. Se você colocar é, o que? Capitalismo? Também é um assunto que vai aparecer em tela. Se você, então é autor, título e assunto, tranquilamente vai aparecer em tela. E você vai copiar ali... Um número de chamada para localizar. Então se você observar na biblioteca, em todos os, todas as colunas tem números. Então esses números direcionam você para o teu assunto. Por exemplo, você quer alguma coisa, 300, educação, 370, você vai olhar, o 370 vai ser naquele corredor, certo? Quando nós não temos um título que você precisa, nós fazemos empréstimos interbibliotecários. Nós solicitamos à biblioteca pública do Paraná, ao CERITAG, ao Santa Cruz. Eles, nós fazemos este, este empréstimo interbibliotecário. Mais alguma coisa, professora? Eu gostaria gente, que eu explanasse para você? Não, acho que é ok. Ok. Só isso, Não sei se precisa complementar, que serão as informações prestadas, serão Essas... de grande valia para a orientação dos nossos alunos. Ah, muito obrigada. Então, eu, eu espero que os seus alunos venham à nossa biblioteca para. Né? Com certeza que. Porque virão. pesquisa é o resto da vida, não é só no trabalho acadêmico. Carmen, agradeço pelas informações e tenho certeza que serão de muita valia para os nossos alunos para o encanhamento das suas pesquisas e que eles virão à biblioteca para fazer as consultas. Ah, eu vou, eu vou aguardá-los com certeza. Obrigada. Com certeza, porque pesquisa é para o resto da vida, não é só não tempo é tempo só... acadêmico. É